Ah, uh, você quer. que o Blind Mid? Eu posso Blindar de boa, mano. Se você counter o top. Cara, ah, se eles não, não. banirem Renekton, acho que dá pra ah. deixar você Last Pick. Pode ser. pode ser, pode ser, pode hum. ser. Quer baninar alguma coisa assim pro Renekton, então? Hum. acho que é uma boa, acho que é uma boa. O Ah, não, vou banignar, vou baniguinar. Isso é um maluco que joga de Atrox, né? Uhum. Dá a Trox se quiser. Eu acho que é bom pro Renek, mas se o cara é. Se é mono, né? É, se ele é mono, é bom tirar. Conforto, é conforto. Sim, hum, conforto. Agora que eu vi a foto do dele do Discord é uma espada do Atrox. <risos> <risos> <risos> Aproveita e bane, velho. Aproveitar e banir, ele tem espada da Eu não tinha visto isso. O cara pagou pra fazer aquela arte ali com ele com a espada do Atrox, mano. Você não vai banir a Trox? Dá pra fazer coisa level 1, hein? Nosso level 1 é muito melhor. Ah, então bora aqui. Tem que ir de TP, senão. Opa! Ih, tá olhando o face, pô! Lachou! Esse pau eu pego, esse pau eu pego, tá? Caralho, que fogo! Ah, pongo pongo ah pongo velho. então vamos, vai! Então, Mata então vamos! Mata aí! Então vamos! Tem hit? Boa, pegou aqui! <risos> Consegue vir aqui? Não, não, vem, não, vem. não, tô três, tá? Tá! Agora a gente fight! A gente ganha, a gente ganha, a gente ganha! E aço flash? Flash, flash! Tá de boa, valeu! Pô, a gente pode tentar divear mid depois, véi. Pode. Vou tentar deixar ele low aqui. Ele tem que gastar o wall, tá, pra gente levar, acho. Vou tentar gastar o wall dele. Ó, eu fecho aqui, tá? Ah, dá cover, eu vou beitar. Nesse mago oh, aqui. Ó, vem, vem. Tá na wall. A Feles, a Feles. Eu joguei mal aqui. Eu vou stunar ele. Tô sem mana, tô sem mana, viado. Tá sem flash essa mata. Você morreu. Tinha que ir caetando ali, não dá pra passar wall, não. Ai. Vamos divear na próxima, naquela que tá chegando? Bot? Eu uto o ah, bot? Vai tá, vai tacar, vai tacar. Tá, naquela wave tá vindo ali, ó. Tá, lutei o teu é. ult, mano. Puxa essa wave, puxa a wave, que eles estão mortos. Puxa o wave que eles tão mortos. Flash? Ó, oh, pega o outro, pega aqui já. Ele tem flash, tá? Tá, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Vai saindo. saiu, saiu. sai TP do Iaço. Ó, oh. Flash, Tô vindo aqui. Flash. Já tô no Iaço aqui tá? Sem flash e aço, sem flash e aço. Ele tem ultimo. Só mata ele. Boa. A gente tira é essa wave dele? Tem que ah, pra tirar. Pra tirar. Pode ir, pode ir, pode ir. Bem, você. Tá, vou dar base aqui na Fog, tá? Cuidado com o Trash no mapa aí, tá? Eu tô bot. Bele, beleza. Eu vou ficar na Fog aqui, mas eu vou ficar pegando o Aí tá mid aí, não faz nada, tá? Tá de ano e o Trash aqui provavelmente. Não. Ó, o Trash tá aqui ainda. Eles vão querer cortar aqui, tá? Tá, eu vou descer aqui por trás. Ó, deu uma amaciada no Trash aqui já. Tô tirando a visão deles, tá? A Felix da bot. O Trash Puxa vai passar aqui. Puxa mais uma wave mid antes, se pá. Oh, Se for, a gente mata o trash ele, ele tem ele flash tem? ainda, tá? Tem. Ó, oh, Yasso atrás, Diana tá cortando também. Matamos então, aqui. Vão oh, a Araltar mid, ar tá te o Team? Tá, matam, tá, matamos aqui. Tim, cê vocês volta, voltam v com a ult vamo. aqui? Eu tenho ult, eu tenho uhum. ult, eu tenho ult, a gente sobe com ult. Tenho tem range 2 segundos, voltar, voltar, voltar. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. A gente fecha? Eu consigo não fechar consegue, nessa não aqui. Consegue. consegue fechar aqui, o Kong? Não consigo, não consigo, tô sem ult, sem pressão e o mundo tá descendo Tô aqui, eles vão querer virar Eu tenho, eu tenho comida, eu tenho comida Boa Tô descendo agora, o mundo estiver antes que eu Tá aqui ah, já Ah, não, tá no, progress, bot, não tá, tá, tá, tá no bot, tá no tá no bot Caraca. Eu tenho ult 4 3 e 2, hum. viado Mundo flash Nossa. Eles podem querer levar mid? Vai tô caindo. indo reto aí, tô indo reto aí é, caiu. Caiu. O Trash tá longe. Só de pode sair. Eu tô chegando, se ele virar em você. Matei. Nice. Tá, a gente joga nesse drag? Uhum. Uhum. Esse drag é nosso, o Yasu tá morto. Yassu ah. e Diana Yas, Yas, tá aí. Ó, os dois estão aqui. Tô chegando, tô chegando. Tô indo, tô indo, tô indo. Cara, esse tá lowzão, viado. Tá, wall. Gastei comida cara, já. Ah, tome combo, velho. Yasu morreu. Diana Diana, Diana, Diana. Diana, Diana. Continua na Diana aqui. Flash. Eu pego cara. ela, pego ela no ult. Eu pego. Cuidado, Mor você pode morrer, né? Diana, Não, não, não. Tá safe, tá safe, tá safe. Nice, nice, rapaziada. Morreu. Oh, Ó, o Trash é a Fera está unido, tá? Ah. Oh, que é isso aqui, velho? <risos> <risos> assim, né, Dafim? Tá, Cara, a gente responde é... com o press-top aqui. Morre, demônio. É fica tá fica assim? ali, fica ali, fica ali. Ah, já era, já era, já era, já era. Cuidado que eles têm lanterna. Tem lanterna, né? trash, né? não, não, tá tá sim. Só, Só tira e sai, velho. Só tá sai por, por dentro, por dentro. É nosso aqui. aqui. É nosso, é nosso isso aqui. Puxa o bot aí, puxa o bot aí, o Kong. Vou bot contigo, a gente faz alguma coisa. Ó, vou fazer play bot, tá? Tô sem ult, mas tô indo. Calma. Ele me viu? Eu tô indo pro bot também. Tá, né? Acho que a gente mata aqui. Calma. Ai, eu não tenho um I, botei em dois, tá? Tá. Ó, Ah, tá. oh, eu não consigo, esse Pô, boneco tá tão é rápido. Nossa, esse boneco bonito. é meio. Ó, oh, eles tão indo a rotar top, tá? Como que a gente responde isso? Eu tô voltando lá, a gente tem que defender mid primeiro oh. e depois a gente rota top. Qualquer coisa deixa T2 cair. Defende T3, defende T3. Oh. Ele vai vir aqui mid parar mid, o B, não vai não? Tá, vai. Eu vou pra T3 então. Para aí, para aí ficar na frente, ficar na frente. É. eu levo essa toybot Eles bot. estão juntando mid agora, parece Vai mid aí o Kong da cover, vou levar toybot Dá tá pra entrar esse hill aqui? Puxa top, puxa top, Kong ele, Eles estão ele, ele me combando antes, véi Isso que é foda, véi Tô de boa, tô de boa o Que é isso, Ai, cara, eu, não eu não jogo... Não. jogo. As nossa, nossa senhora também. Oh, Tem esse cara, tem esse cara vamos vamos vamo. nossa, ele Voltar, voltar, voltar atrás, vai, vai, entra, entra Pode entrar? É pra entrar Caralho, saiu, velho que porra é essa, velho Leva mid, tô em mid, tô em mid. Leva o Kong, me leva, me top, me top, me o Kong leva top, o Kong leva top. Eu dou base e meia É até um dois isso, velho. É até dois isso, velho. Tá, eles estão sem combo, tá. Eles não tem ult da Diana, eles não fazem nada aqui. Tá quei Hawk, calma. Tão tá fazendo, isso, cara. Eu tentei TP atrás deles, eles vão terminar, velho. Ah, eu posso, eu posso tentar eu roubar o Kong. Tentei ali atrás. Tenta roubar, tenta roubar, tenta roubar a gente luta. Trash, mata a fronte. Ó, mata... Oh, tô vindo por trás deles, é a gente luta, a gente luta, a gente luta. Matamos o Trash já. Mata, mata, Eles gastaram ult devagar Ó, oh, mundo, mundo, mundo, mundo Diana, mundo. Diana, oh, Ia, Diana Yassu saiu Ia. Eu tenho ulti, eu tenho ulti, entra, entra, entra. Tá bom, tá safe. Ó, oh, Yassu tá sem flash cronômetro, tá? Mas ele tem R, eu não deixei ele lutar na fight Nice, pegaram o Yasu. Cuidado com a wall Taca ó, pra cara. cá, taco Tem R, ah. tem R, R, cuidado Boa, boa, boa Drag, rapaziada, drag Drake, Drake É só, é só. Vocês fazem já, não? Os caras forem contestar o Brox tá? Vou limpar todo Estão vindo top aqui Flash tá indo top Givaram, Givaram Vou dar B só Ok, o Yasu tá sem tá sem pé. a gata. Diana, Diana, Diana Do tá sem... Pode pegar o Blue? Pode, pode. Morri, morri. Trolei, trolei. Uhum. Ai, trolei, véi. Ó, o Venus tá pra cima. A gente luta aqui. É, lutinho, eu é tenho lutinho, flash, lutinho, flash, flash. Eu tenho comida ainda, pode tá, dar eu cara. Eu vou dar base só, acho. Gastar Nadiana meu flash. A Diana aqui? Ah, não, tá bom. eu então, não vou mais. Não, eu acho que eles estão aqui, tá? Também acho. Também acho, hein. Ah, a gente cara pode cara estar, ter tá, dois só. do top, pô, a gente pode uhum. dois do top Pega é até dois do top Pega até dois Eu vou morrer, velho. Fecha esse cara aqui Tá bom, já tirei a gente é. É passiva Relaxa, eles estão jogando tem, em dois, a gente, tá, a gente tá jogando em duas, tá? Relaxou Nós tá matamos Tamo indo, velho. Eu vou ganhar tempo Eu tenho o, eu, eu te como Você mata, acabou tá de Nem né, preciso Boa. Nice. Diana anda no base Muito agora e Yasu andando no base Diana agora. tá? É inibis, é inibis, é inibis. Tem o TP é, em 10, mais, tá? Tem o TP em 10. É, a gente ganha oh. A gente ganha isso, tá? Pra, pra baixo, por baixo, por baixo. Calma com a calma com a Yasu, Yasu. Olha o Yasu. O TTP, TP, DTP DTP, DTP, DTP aqui. Tem tá sem wall, tá sem wall, tô, tô aqui, tô aqui. vou ter 2, tá? tá. Vou voltar tem 4, pra fora. Tô, Tô voltando. Mundo, mundo, mundo, mundo, mundo. Tentei fazer o máximo, oh, iaça. levantei o Yas ainda, mas. Ajuda de Ana, Yas, As, Yas, Ok, não deu. Ah, voltou a wall dele, velho. Voltou mano Ai. ali no final. O cara só aperta R e morri. Ele vai dar base. Tô sentando, mano. Ah, errou. Ele parou meu bagulho. Calma, calma. Não precisa dar muito chase não, tá? Não é, gastou. Tá tem tá tem tá Drake. Bom. Cara, é uma bom, boa hora pra gente lutar agora, a gente faz corpo ah, pra mim pra Ashe, faz corpo pra mim não, pra Ashe, deixa eles entrar. Dá pra startar isso aqui? Foda-se. Ó, a gente faz muito rápido, tá? A gente faz muito rápido. Bursta esse, bursta isso. Só bursta isso, bursta rápido. Diana, Diana tá longe, Tá longe. faz, faz, faz, faz. Borsa, faz. Deus, borsa, borsa meu Deus, meu Deus. Diana tá em casa, tá em casa. Diana Diana, Diana, Diana, Diana, Diana. Diana, mata a Diana. Ice. Vem pra a trás pô. A pele está muito low, véi. Mais. Olha o Yasu no mude. mid, Yasu tá na wave mid, tá? Alguém tem que dar B. Puxa a mid, ah, vocês? Ó. Eu tenho ult lá, mano. Só que ele causa qual. core. Eu, eu, eu, eu, eu. Tem wave top, ó, oh, Yasu tepando. Vai sair. Tem um Só pra sair, bot. Será que aqui, pode ter uma tá Diana wave. aqui, véi? A Diana não apareceu, wave né, véi? Ela tá Just... há muito tempo, acho que é bom alguém dar B juntos. Eu posso. O maluco tá de Baron ainda. É, ali Eu tô indo no B, eu tô indo no B. Tá, eu flechei, eu flechei, flechei. Puxa aí, puxa aí, eu puxa aí. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Eles tão saindo. Tô bufando aqui, velho. Diana flash, tá? Continua aqui, continua aqui. Continua não, tu não aqui. tem wavers, não tem wavers, não tem wave. A gente dive esses caras aqui, hein. Sim, é, pô, é só bate, só bate, vai, vai. É double inib, velho. Se eles continuar parando nos dois. Aqui, aqui, ó. Pega inib, pega inib. Bate é a Diana. Inib. Nice. nice. Vai nice pro GG. Aqui, eu vou ter pai, aí, eu vou ter pai a gente dá GG. Tô aqui com vocês. Olha o mundo, olha o mundo. A Félix, a Félix, a Félix. Vai de final, rapaziada. Ai, tá quase tá não mundo no base, Leva toa, leva toa, leva toa, Matei o Félix na base, foda-se. Next, Nexus. o jogo? Nice. Boa, rapaziada. Boa, linda boa, boa. Valeu pelo aí. Valeu, valeu, é. valeu, rapaziada. Bom jogo, né? Valeu, valeu. valeu, valeu. valeu, valeu.